Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Sofá na Vila. Hoje vamos falar um pouquinho com vocês sobre a analgesia de parto. Olá, Mariana, Mary, Garden, Marcela, bem-vindos todos, Aninha. Vamos falar eu e a doutora Ana, Ana Pimenta, desse tema... Que tem tantas dúvidas, tantas perguntas sempre nas nossas caixinhas. Então, vamos falar um pouquinho, conversar sobre analgesia ou anestesia de parto. Eu sei que vocês sempre têm muitas dúvidas. Quero que vocês perguntem bastante, que vocês participem e interajam conosco. Doutora Juliana, que bom que você entrou. Doutora Ana Carolina, bem-vinda, doutora Ana Carolina. Pode pedir para participar, que eu te puxo, doutora Ana Carolina. Então, espero que vocês enviem suas dúvidas. Então, eu queria primeiro falar que existe uma diferença entre analgesia e anestesia. Estou chamando aí a doutora Ana Carolina. Essa médica fantástica que conheci. Bem-vinda. Oi, boa noite. Boa noite. Vou contar com vocês aqui uma fofoca. A doutora Ana Carolina falou assim: ah, essa live a gente mudou o tema. Porque o tema, vou contar a fofoca, tá? O tema <risos> dessa live ia ser assim: vantagens e desvantagens da analgesia de parto. Aí Ana falou assim: ai, Kese, eu acho que não vou falar, não vou saber falar essa live, não. Eu falei, não, Ana, vamos, aí eu falo, você fa... eu falo, as vanta... eu falo as desvantagens. Bate aqui entre as vantagens e a desvantagem. Eu falei, não, quer? Vamos fazer um então aqui, gente. Eu vou fazer aqui. É, eu já tive quatro partos. Eu tive um parto com analgesia e três partos sem analgesia. O que, é que vocês acham? Qual que é melhor? Com ou sem? Isso não vale. Isso não vale. Eu vou trazer o que, que os estudos mais recentes, as meta-análises, falaram sobre o assunto. Vou te falar o que, que tem sobre as evidências científicas. Mas a, live hoje não, a live hoje não é parto com ciência, é parto com experiência, né, Kézia? Não, mas claro que é, é, uma, é uma experiência pessoal, cada mulher sente não tem como a gente falar, né? É. Hum. Não tem. Parto dói e ponto. <risos> não, não tem como a gente falar que, que parto não dói, né gente? Alguém aí que tá vendo a live tem dúvidas que parto, acha que parto não dói? Se a gente não fizer nada assim, vai ter sem dor? Alguém aí não concorda com isso? Que parto dói? Você acha o quê, Ana? Você acha que parto dói ou não? Eu acho que dói. Yasmin <risos> Doula, que já está aí. O que você acha, Yasmin? Você acha que parto dói? Doutora Juliana Dutra, que já entrou aí. Marcelle passou aqui atrás, parto dói? Ela falou que Já teve parto? Do... Normal? Natural. Doeu? Natural. Marcele falou que dói. Dói? Yasmin Você. falou que dói, olha. Silvinha, parto dói? Tats falou que parto dói. Eu também, gente, tive quatro partos normais. Parto dói pra, pra aquilo. Dói, gente. Aqui negócio não é fácil, não, viu? Dói assim, igual parto. <risos> dói tanto que inventaram que era bom tomar até uma anestesia. De tanto que o negócio <risos> dói. Entendeu? Se fosse assim, uma coisa tipo comer, fazer cocô, fazer xixi, uma coisa super natural, ninguém inventava anestesia. Não tinha inventado, tem que chamar o anestesista para ajudar a gente. Não, inventa né? tudo. Inventa várias técnicas para tentar aliviar essa dor. Não só farmacológica. A gente Sim. tem de tudo. Sim. O que, é que já inventaram, hein? O que mais que já inventaram, Ana? O que, é que você já viu o povo inventando aí? Já vi é, hipnose. <risos> O tempo Nossa, eu amo! Amo! É, não, tem, tem várias maneiras, né? Massagem, é, imersão em água. Todo dia a gente busca algo para tentar aliviar essa dor, os tipos de massagem que tem, as posições, para tentar amenizar essa dor, né? Da hora do parto. Ô, oh, Ana, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Mas se tem anestesia pra tirar a dor, a anestesia funciona pra tirar a dor? Funciona pra tirar a dor. E por que que se tem anestesia, gente, pra tirar a dor, fica perdendo tempo com massagem, com hipnose, com banheira, com o que mais? Essas coisas. Já que tem anestesia, por que não toma anestesia de uma vez, gente? É. É, fica nessa coisa aí toda? É. Acho que tem uma história toda por trás disso, né, Kézia? Acho que é o nosso objetivo aqui é trazer essas informações, né, de como que a anestesia ela chegou até a gente, né, como que a ela vem mudando há anos, assim, ela já passou por várias etapas, várias fases, e a anestesia ela, ela veio para complementar uma nova fase, que foi o parto hospitalar, e também uma fase nova para os anestesistas, né? E a gente sabe que no início tiveram muitas complicações por causa da anestesia. A anestesia tem os riscos, ainda tem seus riscos, né? É um procedimento invasivo. É, mas hoje a gente cada vez mais, a gente tem visto que as anestesias têm ficado com uma melhor qualidade, gerando diminuindo esses riscos que foi visto muito no início, né, eu tava é, estudando pra live e eu tava vendo sobre a história, assim, da obstetrícia mesmo, como que foi a construção, como foi legal, assim, é, a mortalidade materna antigamente era muito grande por causa dos partos domiciliares, é, às vezes tinha complicação e não conseguia resolver. E aí a obstetrícia veio para tentar diminuir essa mortalidade materna dos partos domiciliares. Os partos todos eram acontecidos em ambiente doméstico, né? Mas a mortalidade era grande, materna, e veio para tentar diminuir esse índice. E aí o parto foi voltado para um ambiente hospitalar. É, foi criado aí a cesariana, né? Que foi a técnica ao longo do tempo e que foi muito bem-vinda. Assim, a gente viu uma diminuição da mortalidade depois que o parto foi para um ambiente hospitalar e que tinha a possibilidade da cesariana. A gente viu a diminuição da mortalidade, mas aí a gente foi para um outro extremo, né? Um outro extremo disso de, de, de que foi. Começou a cesariana a ser algo muito confortável, não só para. Quem estava fazendo ali, mas para os pacientes também começou a ficar uma coisa muito confortável. E aí teve uma época que a cesariana era chique fazer cesariana. né? A cesariana eletiva ficou muito comum e era chique, era uma coisa da mulher moderna poder controlar a sua vida, inclusive a hora que ela ia ganhar. Ela já conseguia se programar, a família dela conseguia se programar de marcar uma cesariana e ir para o, para o hospital fazer, pedia para sair. Mas aí, esse outro extremo também acabou aumentando a mortalidade materna por hemorragia pós-parto dos riscos da, da cesariana, que é feita de maneira rotineira, né? E hoje os nossos esforços são para diminuir esses índices hoje no Brasil, no mundo, né? Mas o Brasil é um país muito cesarista ainda. E... E aí, nesse, nesse meio, é onde surgiu as analgesias de parto, né? Porque aí as mulheres também não estavam muito dispostas a passar pela dor do parto. Então, a analgesia foi criada nesse contexto. E as, os, os médicos, os anestesistas, estavam acostumados a fazer analgesia de cesariana. Anestesia de cesariana, né? Então, foi uma, um amadurecimento. A gente viu muitas complicações de analgesia de parto até chegar no que a gente tem hoje. Né? A gente busca, é, no nosso ambiente de trabalho, quando a mulher solicita analgesia, fazer uma analgesia que não vai trazer um risco maior para aquela mulher, que não vai gerar um parto operatório, que é o uso do, do fórceps, do vácuo, é, que não vai ter um comprometimento fetal, como redução do batimento cardíaco do bebê, né? Mas hoje a gente, a gente vê que os estudos avançaram muito nisso, e a gente está tendo analgesias cada vez melhores, né? É, é, anestesistas que têm mão de fazer anestesia de parto. Então, assim, tem... Essa discussão toda que tem, ah, levanta a plaquinha da analgesia, levanta a plaquinha da não fazer analgesia, né, essa discussão toda é porque tem uma história muito longa, ela não vem à toa, né, tem uma história longa atrás disso aí. E realmente, no início, quando ainda tava iniciando todo o processo da anestesia, elas não eram bem feitas mesmo, né? E aos poucos ela foi chegando dentro daquilo ali que era necessário para uma anestesia segura, uma analgesia de parto segura e que também aliviasse o desconforto da dor da mulher, né? Sim, mas então agora que você desse essa introdução... Então, se <risos> eu entendi. Então você acha que esse... as mulheres ainda... É, Tentam, né? Isso que, por exemplo, se a gente tem analgesia, porque, na sua opinião, tá? Se a gente tem uma, uma técnica efetiva, porque a analgesia, vou te perguntar então, a analgesia é a técnica mais efetiva, mais eficiente para tirar a dor do parto? É. Na minha concepção, sim, é a técnica sim. mais eficiente para tirar a dor do parto. Cientificamente é. Então, pessoas é que estão vendo a live, cientificamente é, inclusive no último, nas últimas recomendações aí da experiência positiva de parto né, da, da OMS, que saíram em 2018. É, a gente tem todas as evidências científicas, todas as técnicas não farmacológicas e farmacológicas ali da dor, a técnica mais efetiva estudada para a dor do parto é a analgesia peridural. Não tem dúvidas. Tá, Kéz? Então, e aí essa pergunta eu queria levantar aqui hoje para a gente discutir, Ana. Se a analgesia peridural é realmente a técnica mais efetiva para tirar a dor do parto, por que, que então, gente, todo mundo não toma analgesia peridural e... Pronto? bom? Por que que é, existe... Por que, que a gente está aqui discutindo, sim ou não, analgesia de parto? Né? Porque... É vo... mesmo... uhum. é, né? Assim, a gente tem que... Dó é bom, dó é ruim, eu vou sentir dor, eu não vou sentir dor. Como é que é isso? Ou então... E as outras técnicas, é, a analgesia é, é só a parte boa ou tem risco, né? Você contou essa história aí, mudou hoje, me fala um pouco disso. É, eu acho que tem a ver com um pouco dessa introdução que eu fiz, né? As anestesias, elas não, não eram no início feitas com uma boa qualidade e aí foi mostrado muitos riscos em relação aumento de taxa de cesariana, é, aumento de parto instrumentado, do parto vaginal instrumentado, hipotensão materna, bradicardia fetal, né? Isso foi, foi evidenciado mesmo com anestesia que era feita antigamente, que eram usadas altas doses de anestésico. E aí a tentativa foi... de Usar uma concentração menor de anestésico, mas atingindo um efeito de tirar a dor daquela mulher, sem tirar a movimentação, sem causar esses efeitos colaterais, né? De aumentar a taxa de cesariana, de aumentar o uso do vácuo, o uso do fósseps. E hoje, a gente, os estudos, eles mostram muito claro, as metanálises que tem, as últimas metanálises que tem sobre, eles, eles colocam sempre assim... Ah, é, o uso de anestésicos é, em dose mais elevada, o uso de analgésicos, de anestesia, né, em doses menores, e o uso de não, não, não uma técnica farmacológica. E, assim, muitas coisas que a gente via antigamente, hoje caíram por terra, assim, de que, por exemplo, é, a anestesia, ela atrapalha o trabalho de parto, no sentido de tempo. A gente, hoje a gente tem evidências muito claras nos estudos que a primeira fase do trabalho de parto, que é a fase da dilatação, a anestesia, a pele dural ou a RAC é, pele dural, que é combinada, que hoje tem sido muito usada, até mais do que a pele dural, né? A raque pele dural, é, que ela não, é, ela não diminui esses índices, entendeu? Então, a gente, é, a gente tem visto que muitas coisas que a gente achava antigamente, por causa de experiências com anestesias que não eram legais, de boa qualidade, hoje a gente tem diminuído isso. Então, não aumenta a taxa de cesariana na, fa na primeira fase do trabalho de parto. A gente vê que às vezes até tem uma dilatação mais rápida por relaxar a musculatura pélvica. É, um dado que a gente antigamente tinha, mas que continua, a anestesia de parto, ela prolonga o segundo período, a segunda fase, que é a fase de expulsão, é né? quando a gente tem a dilatação de 10 centímetros e vai descer o bebê pelo canal vaginal. Tem uma interferência, sim, quando você faz o uso da anestesia, mas também os estudos mostraram que depende da dose da anestesia. Se você faz com uma concentração menor... O tempo entre uma pessoa que não usou anestesia, uma pessoa que usou uma RAC combinada, por exemplo, é, uma RAC peridural, com uma dose baixa, dá um tempo de diferença de 5 minutos, de 12 minutos, entre esse período e outro. Então a gente tem mudado os nossos conceitos mesmo, de acordo com os, os últimos estudos, né? Em relação ao, por exemplo, ao parto instrumentado, que antigamente... Como as anestesias ela, elas eram feitas com doses altas, tinha bloqueio motor, a paciente recebia analgesia e tirava a dor dela. Mas também tirava a movimentação, ela ficava lá estatalada na cama, não conseguia fazer nada. né E aí sim atrapalhava todo o processo, ela não conseguia sentir o bebê passando, ela não conseguia fazer o puxo. Ela, ela não conseguiu direcionar a força dela por causa de anestesias com altas concentrações. E hoje a gente vê que essas anestesias com baixas concentrações não teve uma é, é, significância estatística de diferença entre pessoas que não usaram analgesia e de pessoas que usaram com dose baixa. Então os estudos têm mostrado coisas diferentes. sabe Eu acho que essa discussão... Ficou muito de levantar a plaquinha da analgesia ou não... Mas hoje a gente tem visto que tem muito a ver com a qualidade da anestesia feita. Né? E o que a gente tem visto é que as maternidades... Elas estão se adaptando a essa nova fase desse, desse parto que a mulher deseja. Que é o parto fisiológico, é o parto normal. Eles estão adaptando. Então cada vez mais nas maternidades a gente tem visto analgesias de boa qualidade... Infelizmente, temos ainda anestesias de qualidades ruins. E aí você me pergunta, então por que a mulher não chega lá e já toma anestesia? Porque a gente realmente não sabe, quando a gente chegar lá, quem é o anestesista que vai estar tá lá. Se é o anestesista que faz de boa qualidade ou se é o anestesista que pesa a mão no anestésico. E aí sim, se a gente encontra com aquele anestesista que pesa a mão no anestésico, ainda porque está desenvolvendo a sua prática, a sua técnica... É, a gente sabe que vai atrapalhar o nosso trabalho de parto, a gente sabe que vai ter uma chance maior de passar um falso e decidir precisar um vácuo. Mas se a gente encontra qualquer anestesista, que a gente sabe que ele consegue aliviar a dor da mulher, mas que ele não bloqueia, né? Mas que ele não, não uma usa uma dose pequena, a gente sabe que não atrapalha as nossas pacientes, sabe? Então, por isso que eu acho que é esse questionamento, assim, de quando a gente está no, no pré-natal e nos nossos cursos de preparo para o parto, a gente informa as mulheres de todos os riscos, porque mesmo aquele... A anestesista mais experiente ainda existe um risco da anestesia existe existe uma cefaleia pós hack que é uma coisa que não dá para controlar quem vai, ter, quem vai ter não vai ter né existe uma hipotensão materna por causa da anestesia uma reação mesmo organismo da mulher é a pressão cai mas são coisas facilmente tratáveis existe na hora dessa queda da pressão mesmo com o melhor anestesista acontecer do coraçãozinho do bebê desacelerar mas o que que a gente vê as situações, essas situações, quando é feito com uma dose baixa de medicamento, elas são facilmente reversíveis, né? E a gente tem ficado cada vez mais preparado para reverter essas situações num ambiente que a mulher pede anestesia, né? Então... É, quando a gente fala, vamos esgotar as nossas possibilidades não farmacológicas e que são extremamente válidas, né? A gente sabe das evidências científicas que tem as técnicas não farmacológicas, a imersão de água tem. A gente sabe disso, a hipnose, porque essas técnicas, né, quer dizer, elas não são para tirar a dor da paciente, mas é para mudar a percepção da paciente em relação à dor que ela está sentindo. E funciona muito. Porque se a gente trabalha o nosso corpo, a nossa cabeça, para ter uma percepção de uma experiência da nossa vida, né, a gente consegue fazer uma mudança. Para a dor do parto é a mesma coisa. Então, quando a gente bate muito nessa tecla, vamos testar os, os métodos não farmacológicos, vamos, vamos fazer. É porque a gente sabe que tem evidência, a gente sabe que as mulheres conseguem atingir isso, mas não porque a gente levanta uma bandeira de não pode fazer anestesia, quem fizer anestesia está errado. quem fizer anestesia vai prejudicar o parto. Não é por isso, mas porque quando a gente chega nas maternidades, a gente não sabe quem a gente vai encontrar lá. Então pode ter anestesistas que vai realmente fazer aquela anestesia extremamente adequada para o parto e vai ter anestesista que vai fazer uma dose um pouco maior e que pode levar sim a essa complicação que a gente não quer. né? Sim, sim. A Aninha está perguntando o seguinte, E vocês acham de termos um anestesista na Vila de Confiança para nos acompanhar no momento do parto? Eu acho fantástico, fantástico, a <risos> Aninha, a gente inclusive já conversou sobre isso, <risos> a gente tem muita vontade. É, o que acontece, Aninha, é que aqui a, as equipes de anestesia elas não são, não é igual da obstetrícia, sabe? Que você, é, que o a gente entra assim, fica disponível e entra em qualquer hospital, né? Os anestesistas têm um corpo, o corpo de cada hospital já é aquele time, sabe? É, é um pouquinho diferente, né, Ana? O trabalho dos anestesistas, é, a gente tem vontade mesmo de fazer isso, assim. Inclusive, a assim, gente até, assim, até já sabe quem seria a pessoa. <risos> é, mas tá, tá conversado, sim, sobre isso, viu? É, então, é porque é realmente isso que a Kézia falou, né? As, as equipes de anestesias, elas ainda fazem parte do hospital, né? Elas não fazem é. parte da equipe externa, a gente ainda esbarra com isso aqui é mas é, a gente fica muito tranquilo né? né né quando a gente chega numa maternidade a gente encontra aquele anestesia maravilhoso a gente fala assim não obrigado Deus que se a paciente precisar eu a gente fica né eu comparo eu eu, eu, eu comparo muito eu, eu sigo uma blogueira que tem três filhos eu consigo ela desde que ela teve o primeiro filho chama Flávia Kalina não sei se vocês peguem ela ela dá muitas dicas de brincadeiras com crianças E desde o primeiro parto dela, eu sigo ela E os partos dela são aqueles partos americanos Então ela chega com 2, 3 centímetros Se maqueia, né? Lá no comecinho, um trabalho de parto ali Começando a contrair, deita Na cama, liga a cardio, liga a ostocina Começa a contrair a tom peridural Dá uma deitada ali, dá uma dormida Acorda, toca, 7 centímetros, toma mais um peridural, dorme de novo, acorda, 10 centímetros, faz uma forcinha, ele nasce. E fica assim, gente, que o bom, que que é isso? <risos> que que é isso? Eu quero uma peridura dessa aqui. E todas as partes dela são assim. E eu fico assim, aí eu falo assim, eu queria é, a anestesia da Flávia Calina aqui no Brasil. É, a gente... E claro que eu tenho visto ao longo desses anos, toda experiência nos hospitais privados, que é isso que a Ana falou. A qualidade da analgesia peridural tem melhorado muito, até porque com o aumento das taxas de parto normal, também tem o aumento da experiência dos anestesistas. Eu sempre falo com meus pacientes assim: imagina que o anestesista ele faz a formação dele para todo tipo de anestesia, né? Ele não é especialista só na anestesia de parto, que é uma coisa bem diferente, bem específica. Ele tem que fazer uma diluição, ele tem que fazer uma concentração para pegar só as fibras sensitivas e não pegar as fibras motoras naquele feixe, o que é totalmente diferente de qualquer outra anestesia que ele faz. Porque nas outras ele bloqueia tudo. Cirurgia de varizes bloqueia tudo. Esterectomia bloqueia tudo. Cirurgia de joelho bloqueia tudo. A do parto é completamente diferente. E aí depende da altura que o neném está. Do grau de dor seu. Do seu peso. Da sua sensibilidade. Se o neném está em assinclitismo ou não. Tem toda uma ciência por trás da analgesia obstétrica. E aquele anestesista que está de plantão terça-feira no dia do seu parto, na maternidade. Segunda-feira ele estava lá no João 23 fazendo cirurgia de trauma. Quarta-feira ele vai estar tá no Life Center fazendo cirurgia gastroenterológica. Sábado ele vai estar tá de plantão, cirurgia pediátrica. Então assim, ele não está... Não dedicando a estudar e, sabe, e trabalhar com aquilo ali, né, é diferente, imagina aí um hospital lá da Flávia Kalina, que o anestesista, ele só trabalha com anestesia obstétrica todo dia, num hospital que tem 80% de partes normais, e que ele faz anestesia de parte normal o dia inteiro, né, então vocês imaginam a diferença, né, a Ana, a, Ana, a doutora Ana trabalha lá no Sofia Feldman, né, Ana, e você vê que anestesia de parto no seu é o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro, Eu brinco com os anestesistas lá, que lá no hospital, <risos> o único hospital que eu conheço que o anestesista trabalha mais com obstetra. <risos> o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eles são excelentes em analgesia de parto. Não. O tempo inteiro. A mulher pediu, é independente da denotação que ela tá. se ela tá com 3 <risos> centímetros, mas a dor dela para ela é insuportável, faz a analgesia de parto. E as pessoas né? acham assim, nossa, Sofia, é, ótimo, é tudo parto natural. Não, gente, é um super hum. respeito à mulher. Tem muita analgesia. Eu trabalhei lá na Sofia há muito tempo. Tem muita. E assim, eu lembro, não sei como é que tá lá hoje, mas na minha época era uma maquinha. Uma não tinha... É, é, elas... elas, elas ele, eu anestesista eu não ia em cada quarto, não. Elas, elas que vinham anestesista ainda é assim? Amiga? Isso. É uma salinha de o anestesia. O muito grande ainda elas é uma salinha de anestesia, as pacientes vêm e vai, aí entra a próxima, e tem fila de paciente para tomar anestesia, né, eles trabalham de muito bem, que... mas são de anestesias anestesia. muito bem feitas, são anestesias que o paciente continua andando, né? não, ela entra, a paciente é tá continua andando. sentindo o, o momento de fazer o puxo espontâneo, são anestesias muito bem feitas, mas a gente tem um volume de parto no Sofi muito grande, né? Então é o que você falou, a gente vai aprimorando a técnica, assim como a gente vai aprimorando toda a técnica. Oi? Lá tem os residentes de anestesia, né? Não sei de qual hospital que eles são, mas eles passam lá. Tem também, tem também. Né? Eles saem de lá com a mão excelente, né? Sai. E hoje... É assim. É bacana, as pacientes chegam andando, sentam na mesa, toma anestesia e saem andando. Simples uhum. assim. E saem andando. Exatamente. Assim, claro, fica monitorado um tempo, né? De acordo com o protocolo de monitoramento e tal. Isso. Isso walking analgésia. Simples assim. E, e, e assim, é muita analgesia, é muita e assim, e tem tudo lá: tem banheira, tem massagem, tem doula. Não é porque não ofereceu as técnicas. Sim. Hum. Exatamente. Né? Uhum. E, a gente, e eu queria falar que eu não tô aqui de maneira nenhuma defendendo que você toma analgesia no seu parto. Eu comecei então... essa live falando que eu tive três partos sem <risos> analgesia <risos> peridural. Tá? É, eu acho que o nosso objetivo aqui é trazer todas as informações, as evidências que a gente tem hoje, né? Para desmistificar muita coisa que foi falado contra a analgésia de parto. E para mostrar para as mulheres, assim, é importante sim elas serem orientadas, informadas, saberem dos métodos não farmacológicos, saberem o que funciona. A presença de uma doula, por exemplo, é, durante o trabalho de parto da mulher, é, os estudos mostram que existe muito mais satisfação da mulher com relação ao parto dela, durante o trabalho de parto, né, de todo o processo, porque a doula é um componente ali psicológico para a mulher muito forte. A gente incentiva assim, elas usarem e abusarem de todas essas maneiras, né, delas terem uma percepção melhor da dor, do trabalho de parto, do processo de parto delas. Mas eu não quero também levantar a bandeirinha de falar, ah, você não pode tomar anestesia, você não pode tomar anestesia. Porque hoje a gente sabe que mudou muito a técnica, tá ficando cada vez mais aprimorada, né? E, e isso até eu, eu li alguns estudos também que falavam sobre depressão em mulheres que fizeram analgesia de parto por se sentirem menos capazes de ter conseguido chegar até o final sem tomar a analgesia. Alguém colocou isso na cabeça dela. Isso é muito perigoso. A gente não está aqui para convencer você de tomar anestesia ou não tomar anestesia. A decisão vai de acordo com o seu limite. Né? Essa decisão nem tem que ser tomada antes, não. Ela tem que ser tomada lá, porque ela vai de acordo com o seu limite. Antes você tem que ser informada de, de, dos tipos de analgesia que tem, das técnicas não farmacológicas, do que, que adianta, o que, que não adianta, né? o que, que pode fazer depois de uma anestesia, o que, que não pode. Antes a gente tem que informar sobre isso. Mas a decisão é lá, porque você lá, na hora que você estiver vivendo a experiência, você vai saber até onde é o seu limite, né? até onde você suporta a sua dor. E tem pacientes que têm depressão depois de tomar anestesia, né? Depois do processo, a pacientes que tomaram anestesia porque se sentiram menos capazes, mas porque teve uma bandeira levantada de você não deve tomar anestesia, anestesia atrapalha, atrapalha o seu trabalho de par. Os estudos hoje não, não mostram isso. Os estudos pegam igual eu falei. Eles mostram, faz um estudo com pacientes que tomaram a. Ah, é, pele dural, a raque combinada e que não tomaram. E a gente viu de várias coisas que antigamente era muito comum que hoje não tem é, significância estatística na diferença. Então, não aumentou o número de fórceps igual é falado, mas quando a gente usa anestesia em baixas doses, quando a gente usa em alta concentração, aumenta sim a taxa de parto. Parto instrumentado, mas não aumentou a taxa de cesariana, não aumentou com baixas doses o desfecho é fetal, né? A complicação fetal não aumentou. O que, que mostra hoje é o que eu falei: aumenta a segunda fase, o tempo da segunda fase, que é depois que você chegou à dilatação de 10 centímetros. Aumenta, mas a gente tem visto que essas doses menores usadas têm tido pouca diferença, diferença de minutos, de 20 minutos, 15 minutos entre uma paciente que não tomou e a que tomou a, a analgesia com uma dose baixa. É, e aumenta o uso da ocitocina. E esses estudos mostraram que aumenta o uso da ocitocina, que também tem os seus riscos. né? Mas todas essas coisas que ah, tem que... É, Tomou então, anestesia? É fórceps, é vácuo, é cesárea. Hoje a gente vê que não é mais, porque as anestesias estão cada vez melhores, usando concentrações cada vez menores e não mostrou diferença. De fundo de quintal, não. São meta-análises com estudos randomizados, tá? Estudos. É, é, é, Importantes de respeito Que mostraram que não tem Então a gente tem que abrir a nossa cabeça Eu acho que a grande questão é O tipo da anestesia A qualidade da anestesia Utilizada Quando é uma anestesia de boa qualidade Ela não tem esses desfechos ruins Que antigamente tinha E o que a gente está vendo hoje É que os anestesistas estão cada vez mais Preparados para esse tipo de anestesia No SOFIA são muitos anestesistas, né? São três anestesistas, quatro por plantão. Eles são muito bem preparados para isso. Nas maternidades particulares que também a gente atua, a gente sabe que a maioria dos anestesistas são bons de mão. E a gente fica feliz por isso, né? Que a maioria dos anestesistas, a gente sabe que a gente fica tranquila de, da paciente que precisar de uma anestesia, de colocar a nossa paciente na mão deles, porque ele não vai... Aumentar o risco desses desfechos para paciente, paciente. Né? Então, quando a gente fica tentando levantar uma bandeira de coisas que aconteciam lá atrás, acho que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes tem um impacto muito negativo na mulher. Eu estava lendo também é, sobre o é, um momento que a dor do parto passa a ser nociva para a paciente. Às vezes a dor é tão intensa que ela, ao invés de ser benéfica, ela passa a ser nociva, porque ela aumenta muito os hormônios que fazem vasoconstrição uterina, causa uma redução da oxigenação fetal. A musculatura da mulher, ela, a, é, às vezes a dor está tão intensa que ela não consegue relaxar a musculatura pélvica. Né? A, gente, a gente tem pacientes que já passaram por isso. Recentemente a gente teve uma paciente que inclusive é na obstetra a Ana, né, Kézia, e ela pediu pra gente e a gente tava assim, não, não, não, porque seu bebê tava, o bebê dela tava, a gente tava vendo a coroana, a cabeça, gente, é só você usar uma força seu bebê vai sair. Ela, não, não, não, não, não, não, não, por favor, eu quero, eu quero uma dose de anestesia, eu quero uma dose de anestesia, ela tomou a dose de anestesia e o bebê dela nasceu. Ela falou, gente, eu não dava conta porque eu tava travando de tanta dor eu tava travando a minha pele. E a anestesista que tava lá no dia, maravilhosa, uma mão maravilhosa, ela fez uma anestesia que aliviou a dor dela, mas não tirou a movimentação, não tirou a força do puxo dela, o bebê nasceu logo em seguida que fez anestesia. Né? Então a gente está tendo experiências cada vez melhores, assim. Mas, continuo defendendo. Precisamos esgotar as nossas possibilidades de técnicas não farmacológicas. É importante, sim, porque pode chegar lá no dia, a gente ter um anestesista que pode pesar a mão no anestésio, que realmente vim todos esses efeitos adversos que a gente não quer. Então a gente tem que se preparar para isso, né? E maravilhoso se a, a paciente, ela consegue ter um, um, um controle da dor dela, de chegar do início ao fim do trabalho de parto, sem anestesia. Mas que isso não vire algo de prêmio, né, ou de... É, julgamento para aquelas pacientes, troféu, é, sabe, para aquelas pacientes que às vezes pediu uma anestesia, ela tá no direito dela. Ela foi até onde ela aumentou e é esse o objetivo, né? A gente usar todas as possibilidades para ir até o, o nosso limite. Às vezes o nosso limite vai ser ter um parto todo sem anestesia. Às vezes com três centinhos de repetir. Às vezes com nove. Cada um tem um limite. E isso não tem que ser um troféu ou um julgamento, né? Isso é engraçado, assim, eu, eu tô vendo isso que tá acontecendo aqui no Brasil, em alguns grupos, né, de mulheres, de mães. É, eu conversei um pouco com a minha cunhada, minha cunhada tá há cinco anos morando na Califórnia e participando de grupos de mães lá. O primeiro bebê ela teve aqui comigo e ela queria um parto natural, completamente natural, aqui comigo e precisou ser um parto induzido. Ela tomou analgesia, inclusive foi a mesma anestesista desse parque que você estava comigo, que você está falando aí, a Eliane, que estava nesse parque da minha cunhada. Ela tomou, precisou tomar muita analgesia, mais um parto induzido com misoprostol, citocina. Ela acabou tomando muitas doses de analgesia, demorou 36 horas, é, virou uma cesariana com 10 centímetros, assim, e. Bem, e agora ela estava me contando, ela se aculturou bem da cultura americana, né, californiana, e ela me falou que ela quer ter outro bebê, quer tentar ter um VBEC, né, um parto normal depois de cesárea, e ela, ela falou comigo assim, um chiquinho quer, eu quero ter um parto normal, mas eu quero ter um parto normal agora. Eu então, falei assim, como assim normal? Não, normal, deitada, com anestesia, Tipo assim, o que ela tentou comigo, caminhando na banheira, no banquinho, tudo aquilo que ela tentou ali não foi normal, assim, foi <risos> excepcional, sabe? Uhum. Porque ela está aculturada ali num grupo é. de mães, de mulheres ali de profissionais. Ela é veterinária, trabalha no hospital lá. E o grupo de pessoas com quem ela convive, o parto, é, tem uma taxa de parto normal muito grande. Normal lá é parto normal, mas normal é deitada com anestesia. Então, achei engraçado ela falar aquilo, assim. É, ela falou: não, aqui tem pessoas que têm o parto igual eu tentei ter lá no Brasil, assim, natural, com doula, eu entrei na banheira, fiquei no banquinho e tal. Mas é bem raro, são pessoas no alternativas, aquelas mães mais hippies e tal, eu não sou esse perfil, eu sou uma mulher independente, trabalho muito, quero ter um parto normal, tradicional. E aí eu falei, gente, parece que lá tem um perfil bem definido, assim, olha, eu sou uma mulher, assim, tradicional, eu trabalho, sou veterinária, eu tenho meu filho, eu sou desse grupo. Aí tem o grupo das mães naturais que vão ter o parto natural aqui no Brasil, que eu percebo. A gente ainda tá formando uma mentalidade do parto normal. É isso que eu sinto às vezes. As mulheres chegam até nós, elas chegam assim... Aqui, eu descobri que é, se eu não fizer nada, eu vou cair na cesárea. É isso mesmo? É. Ah, então tá. Então, peraí. Então, eu te, pra eu ter um parto vaginal... Eu tenho que tomar atitude? Tem, tem que tomar atitude Primeira atitude, procure um médico que vai te ajudar com um parto vaginal Ok E agora? E agora o que, que você quer desse parto vaginal? Que modelo que você quer? Você quer o um modelo americano? Com analgesia peridural Chegou, tomou analgesia e okay. deitou? Ou você quer um modelo inglês? Cheguei, banheira, massagem Ou você quer o seu jeito quero, Eu quero tentar natural E depois também mudar de dentro Uma analgesia Não existe uma regra As regras são criadas pelas próprias culturas oh, Porque não. a mulher é você A cultura brasileira Eu todo dia fico assim perguntando O que, que é o parto no Brasil? É a cesárea? É natural? É com anestesia? É com pele dural? Eu ainda não sei, gente. Eu não sei. Porque tá mudando o tempo inteiro, assim. É, e quem que cria essa cultura? Porque também nosso país é tão múltiplo, né? Nosso país, o Brasil, são vários Brasis. O Brasil, hum. ele, ele é sócio-cultural, tão múltiplo, tão misto. E a gente tem o Brasil do sul, do norte, do nordeste, do sudeste... Da capital do interior, do pobre, do rico. Então, as mulheres são tão diferentes. Então, eu também não sei o que é mulher. Então, por isso que eu, eu falo assim: aqui, você vai conhecer tudo, examinar tudo retende o bem. Retende o que faz bem para você. Eu, que é Zé Vilanil, escolhi o que fazia sentido para mim, isso. naquele momento da minha vida. Eu não sei se hoje, com 40 anos, velhinha, cheia de botox na cara, se eu ia ter um parque natural, eu te confesso que eu não sei como é que ia ser. Mas hum. nos meus momentos, eu vivi do jeito que eu queria. Isso. Eu queria parir eu, eu ali, sem nenhum anestesista, tá entendendo? Só eu ali, ó, sozinha, eu e meus hormônios, e minha energia. Mas também meus partos foram, ó, rápidos. Rápidos. Fáceis. Nem Isso foi profissão. Né? Agora, o primeiro parto meu, que era um neném mal formado, era um neném sem cérebro, um neném com bolsa rota. Um parto difícil, eu arreguei. Eu não aguentei. Eu tomei anestesia. E aí, de quem viesse falar pra mim que demorou pra tomar anestesia? Eu dava era um cocão na cabeça <risos> <risos> Ao de quem viesse falar comigo Porque o parto é meu Entendeu? Eu que mando no meu parto <risos> Então assim, eu queria Desde o primeiro parto Não ter tomado analgesia Porque eu, eu sou muito dona de mim Assim, do meu corpo, sabe? Eu sou muito de mandar no meu corpo Eu vou pintar meu cabelo porque eu quero Entendeu? Se eu quiser cortar amanhã bem curtinho Eu vou cortar e não tem quem vai dar pitaco. Se meu marido falar, não quero nem saber, eu vou cortar. Então, essa coisa assim de... E aí, no meu primeiro parto, eu tomei, fui tomando uma dose em cima da outra. E teve uma hora que o anestesista era meu amigo, ele deixou a seringa aqui, ó. E eu apertei a seringa assim, shush, deu uma dose, super dose, assim. <risos> e aí, eu não mexi mais a perna, <risos> <risos> e aí <risos> era um nenenzinho especial, né, um bebezinho. Era uma situação muito difícil, um bebezinho que ia, ia falecer quando nascesse e tal. Então ele deixou aqui para ele fazer mais uma dose pequena. Eu apertei a seringa inteira de uma vez, estava assim, com muita dor. E aí fiquei com parei a perna inteira. Então foi muito difícil para mim expulsiva. Não tinha força nenhuma nas pernas. É... E aí depois do outro Filha, eu queria muito ter um parto sem anestesia nenhuma. E, e, e Deus me deu a benção de ter partos muito rápidos. Uhum. Então eu sempre falo assim, gente, eu não posso ficar assim. Nasce, eu sou top das galáxias. Eu parei. Claro que me preparei muito para ter parto sem analgesia. E eu queria muito, mas assim, ó. Eu sou mole para dor tomo analgésico todo dia. Não faço atividade física. Então faço assim, né? Começo, paro, começo, paro, começo, paro. maior um dificuldade, Não sou nada de atleta. Para me alimentar bem é um custo. Eu começo a comer bem, aí depois volto, depois vou de novo. Não sou uma pessoa modelo para nada, mas para mim foi importante buscar. E para mim o que funcionou, a hipnose foi o que funcionou para mim, porque minha mente é muito poluída. Então hum. eu encontrei na hipnose, na banheira, na massagem, no tens. Então eu sempre falo assim. Essas técnicas, pra mim, foram fantásticas. Gostei, amei, amei isso. Mas se não tivesse funcionado, se meu parto tivesse demorado, tivesse. Nossa, gente, ó, demorou. Sabe? Uhum. E não tem que dar satisfação pra ninguém, não. A mulher é muito boba de ficar comparando, eu acho, às vezes, a gente fica. É, é muito mais nosso coração, né, Ana? Com tudo uhum. a gente é assim. É. Eu sou assim... A gente fica é assim, tipo assim... Nossa... É, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? É... O pior que é... E a gente fica causando isso umas às outras, né? Eu acho que isso é muito nocivo, assim... Por isso que eu acho que essas bandeiras... Que a gente levanta... Tem que ser muito cuidadosas, assim... Porque eu acho que quando faz algum... Faz mal pra alguém... Talvez não seja a melhor linha... Eu acho que o melhor, melhor jeito é você usar o seu papel para informar as pessoas para que elas tomem as próprias decisões e para que elas fiquem tranquilas, né? Em relação às decisões tomadas, é muito ruim quando isso acontece, né? Dessas comparações que acontecem, umas coisas vira prêmio, outras coisas viram muito julgamento, e isso para a cabeça da mulher, principalmente um pós-parto, cheio de hormônios, né? Isso é muito ruim, né? Então assim, é, eu acho que o nosso objetivo aqui não é defender a analgesia e nem falar contra a analgesia. É mostrar o que, que hoje os nossos estudos, estudos de boa qualidade, mostram para gente. A gente tem melhorado cada vez mais as técnicas de analgesia, né, a qualidade das nossas anestesias, a gente confia cada vez mais nisso, mas a gente também acredita na, em esgotar os métodos não farmacológicos e, e é o que a Kézia falou, cada mulher é de um jeito. Não adianta, e cada, cada parto vai ser de um jeito. Inclusive isso que você falou da, da questão dos partos rápidos, os estudos mostram também que, a analgesia, ela vem muito relacionada à ao, ao, duração do tempo do trabalho de parto. Porque é uma coisa, você aguentar uma dor por duas, três, quatro horas. Outra coisa, você ficar ali 12 horas naquele processo, né? Você chega esgotada. Então, não dá pra gente comparar. Cada mulher é de um jeito, cada pessoa tem um limite, cada parto vai ser de um jeito, né? A Viviane perguntou aqui... Se, é, que ela já ouviu falar que postergar o máximo da anestesia é melhor para o trabalho de parto. E eu vou falar o que, que os estudos mostraram. Também tem a ver com a dose da anestesia. E os estudos mostraram que doses baixas de anestesia não interferem na primeira fase, no tempo da primeira fase, que é essa fase de dilatação. E às vezes até acelera, inclusive, dilata mais rápido quando faz uma anestesia de boa qualidade então, é, é, o momento ideal para você fazer anestesia é o momento que a mulher deseja, independente com quantos centímetros ela tiver, é o momento que a mulher deseja. Não teve diferença estatística nos estudos mostrando que fazer com 9 centímetros ou fazer com 4 centímetros com uma boa qualidade de anestesia, que são doses baixas de anestésico, deu diferença na, no resultado do, do, do parto da mulher. O que não pode de maneira nenhuma, nenhuma, nenhuma, é o seguinte, eu quero analgesia. Não, espera um pouquinho. Não, espera só mais um pouquinho. Você vai conseguir. Você vai acabar. Eu quero analgesia. Não, não já vai nascer. Não espera. Você vai conseguir. Gente... E isso não pode, porque a mulher vai se consumindo, ela vai cansando, ela vai. Aquilo que a Carol falou, vai liberando aqueles hormônios de estresse. Vai liberando adrenalina, vai fazendo o quê, Carol? Vasoconstrição de artérias uterinas. Uhum. Isso causa hipóxia fetal. Sim. Quando a dor fica em. Isso é a gente tá falando, não? Isso é ciência? Quando a dor é. A, a gente fala isso no curso de Pinobuff. É o ciclo de medo, tensão e dor do Dick Redd, um obstetra inglês que estudou isso. E isso até hoje isso é muito provável estudado. Quando a dor fica muito intensa, a gente libera esses hormônios, a gente faz vasoconstrição, a gente diminui a oxigenação uterina. Então, tem um momento que a dor ela é patológica para o bebê, ela atrapalha a progressão do trabalho de parto, Quantas vezes, Carol, você já não viu parte a gente tá no o par, travou. O parto travou, toma el parto e flui. Uhum. Eu vou travar esse parto, porque tá muito ruim pra mim, tá doendo muito, eu não quero mais esse parto. Então, o respeito, a não ser que você escreve, assim como eu escrevi no meu plano de parto, se eu pedir, não me dê. <risos> E mesmo eu tô... assim, eu falo... Gente, se me pedir, eu dou. Não. não pede pra mim, não. Se escreve não é. se, se me pedir, eu chamo anestesista. Eu, se, se me pedir... Porque assim, eu sei que dou essa. Se me pedir, eu chamo anestesista. Porque assim... Quando você tá na vibe... Você tá na vibe... Você tá respirando... Tá focado... Tá na respiração... Tá nos seus métodos É diferente, sabe? Por mais que é difícil... Você tá ali. Quando você perde o controle, é diferente, né, Carol? A gente vê quando a mulher é. não tá. É. Não tá no controle. Ela saiu do foco, ela saiu do parto. Ela realmente precisa de analgesia. Sim. Quando tá no parto natural, mas você tá. Você pode gritar, você pode. Mas você tá ali no seu parto. Você tá indo. Quando você sair daquele negócio. É, é, é a mulher, é porque foi mesmo. Tem o um pedido de analgesia que é assim, eu não aguento, eu preciso de ajuda, mas você tá ali. Essa mulher, sabe, é a gente que, que tá trabalhando com isso, a gente sente que a mulher tá no processo. Então, tem que ter o respeito, isso. né? Também acho. A Carla perguntou se, qual que é o risco para o bebê quando a gestante faz analgesia. Né? Um dos riscos é de desacelerar o coraçãozinho, que a gente chama de bradicardia fetal. Isso está muito ligado quando a mulher tem hipotensão, a pressão da mulher abaixa. A anestesia ela pode causar uma dilatação dos vasos. Quando ocorre essa dilatação dos vasos, diminui o retorno sanguíneo dela para o coração e essa pressão ela, ela abaixa. Mas o que, que mostrou nessas metanálises mais recentes? Essas, essa, é, a hipotensão, tanto a bradicardia fetal, todos os, todos, todos os estudos mostraram que com 30 minutos você consegue resolver, é, fazendo medidas, é, intervendo o tratamento, faz soro, põe oxigênio, você consegue reverter esse quadro, que nenhuma situação passou, disso e acabou tendo que resultar é, em um desfecho ruim, quando é usado doses baixas de anestesia. A gente conhece casos que tiveram doses altas de anestesia e que não conseguiu recuperar a condição fetal e acabou tendo que ir uma cesárea mesmo. A gente sabe de casos, e são casos antigos, assim tem muito tempo que eu não vejo isso, talvez porque eu trabalho em maternidades, que as anestesias, as anestesias são muito bem feitas, né? Tem muito tempo que eu não vejo isso. Quando tem uma é, hipotensão materna, quando tem uma bradicardia fetal, a gente consegue resolver muito rápido. A, a Kézia falou da, da salinha de anestesia lá do Sofia, a gente deixa a mulher monitorizada por 30 minutos depois da anestesia, deitadinha, quietinha, escutando o BCF do bebê o tempo inteiro, porque é o um tempo ali dela ter essas reações adversas, né? E a gente trata muito rápido essas, essas adversidades que, que pode ter. Mas existe sim esse risco de o coraçãozinho desacelerado, a mulher fazer uma pressão baixa, existem sim os riscos. É... Deixa eu ver, não tem nenhuma pergunta. E essa insistência fica parecendo que a pessoa precisa realmente conseguir sem analgesia como se fosse um mérito. É, pois é. É... Então, essa, essa reflexão sobre esses méritos da maternidade, né? É uma reflexão que a gente traz muito aqui para o grupo de mães da vila, né, gente? É, começa ali, começa na gravidez, quem engravidou primeiro, eu engravidei de primeiro. Você engravidou depois de dois meses, ah, eu engravidei espontâneo, eu engravidei com o FIV, ah, eu fiz duas FIV, eu fiz três. Ah, eu não, eu na primeira transada já engravidei. Já começa por aí as competições, né, da maternidade. Uhum. Aí engravidar, ah, eu tive natural, ah, eu não tive cesárea, coitada, ah, eu tive normal, tomei 10 anestesias. E aí, já começa a comparar. Ah, aumentar, ah, aumentei ou não, meu leite foi fraco, ah, eu tive mastite, meu leite impedrou. E aí já começa a comparar. E o menino, o menino anda primeiro, o outro depois, um vai para a escola. Gente, é tem que parar essas comparações, sabe? A gente tem que se unir. É verdade. Muita comparação, é, muita comparação é, é muito desafio pra gente, pra maternidade, pra vida de mulher. A gente tem que se unir mais. E, e nós aqui como obstetras a gente também tem que falar, claro, dos benefícios, das escolhas da mulher. Conscientizar. O parto sem anestesia tem realmente, eu falo com as mulheres assim, tem um sabor. Quando você, é tudo assim, ó. Se você quer, é uma delícia. Ah, eu quero dar uma volta na Lagoa da Pampulha correndo. Pô, quando você termina a volta na Lagoa da Pampulha, se você desmaiar no chão e for de ambulância para o hospital, de tão cansado que você tá, você tá ali vibrando. Consegui! Todo mundo é doido lá, ó, doido. Mas você tá naquela alegria que você conseguiu o seu sonho. Então, se é o seu sonho, o seu projeto, viver aquela experiência, é uma experiência, sabe? O parto natural é uma experiência que você pode passar, porque todas as mulheres podem passar por essa experiência, porque é fisiológico, sim, tá? É intenso, mas é fisiológico. Você pode. E existem várias técnicas que te ajudam a passar por essa experiência. E a gente está aqui para te mostrar essas técnicas. As doulas estão aqui para te mostrar essas técnicas, né? As educadoras perinatais. Tem muitas mulheres, gente. Eu, eu falo assim: é o melhor exemplo aqui, ó. Kézia é uma mulher racional, demais, estressada, ansiosa. Se eu tive três partes naturais, qualquer mulher desse mundo pode ter. Eu poderia ter colocado meu plano de parto assim, ó. Primeira contração, analgesia. E nunca ter tentado ter parto natural. Mas eu acho que a partir do momento que eu falo assim, eu estou com o coração aberto para o natural, vai que você tenha um parto fácil com você. Sim. E você busca, e você se entregue, você acredita e você respira isso. Né, se você entende esse processo, se você deseja, você deseja viver. a maternidade é assim, ninguém é obrigado a ser mãe. Ninguém. A gente escolhe a maternidade. Hoje, né? Nossa, nossas avós eram, porque não, nem é sabia, né? Não tinha esse motor. É Hoje não. Hoje você escolhe quantos filhos quer ter, quando quer ter, e agora você escolhe se você quer sentir. Tudo do parto, se você quer sentir uma parte, né? A gente já, a Carol, já explicou muito bem aí quais são os riscos e benefícios, né? É, a gente realmente não pode garantir 100% que a gente vai ter esse efeito totalmente benéfico da pele dural, né, Carol? Sim. Assim como a gente não pode garantir que seu parto vai ser exatamente o que você está sonhando. Você sonha com um parto rápido e fácil Com a pedra do roco vai dar 100% certo Como a gente vai garantir? Pode ser um parto difícil Pode ter que ser uma indução Né? Mas vamos mentalizar que vai ser fácil Vamos mentalizar que vai ser Fisiológico Que não vai ter nenhuma complicação no fim da gravidez Você vai entrar em trabalho de parto espontâneo Não vamos ficar pensando Nas complicações, né? Sim, exatamente. É, a Carla falou de novo, né, que mais importante disso tudo é a informação, né, e é isso, assim, o nosso objetivo não é levantar bandeiras aqui do faz analgesia, não faz analgesia, não é é trazer informações dos, dos melhores estudos, o que, que eles mostram, para também tirar o medo de muita coisa na nossa cabeça, né? para mostrar que os métodos não farmacológicos eles funcionam, né? a imersão de água, a hipnose, a presença da doula, funciona demais. Eu quando estou lá no sofito, eu estou com uma paciente lá que está sem a doula, eu saio captando alguma doula no material, vem me ajudar, porque o resultado é muito melhor. A gente, a gente sabe disso, o resultado, ela fica ali do lado da paciente, ela faz a paciente interpretar aquela dor de uma maneira diferente, aquele processo de uma maneira diferente, você se sente acolhida, se sente abraçada. A gente sabe que as pacientes toleram mais aquele processo. Então, assim, esgotem mesmo as possibilidades não farmacológicas, a presença da doula, porque... Isso ajuda muito, ajuda mesmo, tanto nas evidências científicas quanto a gente vê na nossa prática, isso ajuda. Mas quando precisar de um método farmacológico, né, uma anestesia, saibam que as anestesias... Zias, antigamente eram muito criticadas porque ainda não chegaram, não eram ainda de boa qualidade, mas elas foram aperfeiçoando. Hoje a gente tem anestesias de boa qualidade que não tem esses efeitos adversos, que não aumenta a taxa de cesariana, que não aumenta a taxa de parto operatório. Isso os estudos, as melhores meta-análises dos últimos anos mostraram isso, mas por quê? A qualidade das anestesias, elas melhoraram demais, né? A Tati está perguntando aqui, não pode tomar. Anestesia na hora do expulsivo, não existe isso mais. Lá no, no Sofia, por exemplo, é, eles fazem, no período expulsivo, quando a mulher tá lá com 10 centímetros e ela tá sai do eixo dela, igual a Kézia falou, às vezes a mulher sai do eixo e nada vai resolver, nada. Ela, ela, ela, ela pede, pelo amor de Deus, anestesia, anestesia. Assim, Mas seu filho tá nascendo, empurra. Não, anestesia, anestesia, anestesia. Lá no Sofia, eles fazem uma rápida anestesia baixa, que não tira a movimentação da paciente é... E não atrapalha na hora do período expulsivo. Então, não existe mais isso. Existem hoje anestesistas de muita boa qualidade. Graças a Deus, nas nossas maternidades, isso está ficando cada vez mais frequente. É raro hoje a gente pegar... A gente ainda pega, sim. a gente sabe até o um dia que eles estão lá na, na maternidade. Mas a gente, é raro a gente pegar um anestesista que ainda não faz uma anestesia com uma qualidade excelente de parto. A maioria das nossas maternidades, os anestesistas estão... Estão bem preparados, né? a gente fica feliz pra isso. para que, se a mulher chegar num momento que ela precisar da anestesia, né? A gente tá ali também pra dar mão pra ela, pra, pra, querendo também que ela passe por uma experiência satisfatória mesmo com a analgesia de parto, né? Uhum. Uhum. Gente, vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida aí sobre a analgesia de parto? Nenhuma pergunta mais? Bem, então queria agradecer a doutora Ana Carolina Pimenta uhum. pela sua participação. Acho que foi excelente. É, que bom. Muito obrigada por ter estudado, se atualizado para trazer aqui para nós as melhores evidências. Imagina, Kézia, pra mim é um prazer. Foi, <risos> foi um ótimo o tema, né? No início eu não queria falar não, porque eu falei, ai, Kézia, pede alguém que já passou por essa experiência do parto, eu ainda não, não, não, não tive parto, pra, pede alguém pra falar desse, <risos> da sua experiência. Mas eu acho que foi interessante a gente trazer isso, né? Assim, você teve essa experiência, e aí pra eu sanar essa... Essa não vivência minha na prática, né, de ter um parto, eu fui atrás do que eu falo, os estudos, do que a gente tem de evidência hoje, para trazer, né, de, de informação, de qualidade mesmo, para ajudar nesse nessa e a gente trajetória. a gente surpreende muito, assim. Eu, eu falo que. Eu, eu sempre falo duas frases. Eu não sei nada de parto, eu sempre falo isso. Eu não sei nada de parto. porque, Todo dia eu me surpreendo porque a gente fica numa expectativa, assim, né? De lá a cada duas horas um centímetro. Aí a mulher toma analgesia, dorme com dois centímetros, acorda com dez. <risos> <risos> né? E eu não sei nada sobre mulheres. Porque as mulheres são surpreendentes. Né? Então, nunca é igual, uma, uma igual a outra. Não. Não, e tem mulher que você fala assim, essa é a ginecologista mesmo, né? Que eu imaginei assim: nosso neném, um cabelinho pra fora. Se você é ginecologista e fala assim: o cabelinho tá pra fora, a minha, o que, que eu imaginava? Vou empurrar pra sair, né? Ela falou: não, tô com muita dor, que uma anestesia. Eu tomei um susto, nessa hora você tomou um susto também? Tomei. Aqui tá no... Aí eu falei assim, tá no mais três o neném. Tipo assim, é, tá, saindo. tá saindo. Mais três, gente, é assim, ó. Ela, ela tá travou a, a, a, a perna anestesia. e falou: não, não, não vou. Não quero, não aguento, não tô dando conta. Eu preciso agora de anestesia. a gente, oh, antes ah, Nessa hora eu falei, gente, mas sim ela, ela, ela, ela, ela é ginecologista, assim, observa, né? ela, ela é trabalha com, com isso trabalha com isso, ela sabe como é que tá o neném, ela, tomou, ela, ela sabe que tá saindo o neném, que vai ter. E aí ela falou, não, o quê? Tudo bem, chamou anestesista, tomou. Aí ela ficou bem empurrada na então assim <risos> Tomou anestesia, é... ela relaxou e empurrou, ela falou assim, tá vendo, gente, eu precisava relaxar. Eu, minha, minha musculatura tava tensa, eu não conseguia mais. <risos> Cada mulher é de um minha jeito, não é tem é... como. Já teve mulheres, assim, de, de eu falar assim, nossa, daí, é, pensando assim, ah, essa é muito nova, muito, assim, mimada, né, muito delicada, o marido que faz tudo pra ela, mulher chega lá, assim, ó, puf, pula na banheira, o neném sai, ela sai, ótima, como se nada tivesse acontecido. Então, assim, do que dou. Então, assim, é muito surpreendente como cada mulher vive as sensações, né, essa relação com o útero, com o parto, as vivências, o seu passado, os seus medos, como que você imagina o útero, a vagina, o bebê, o parto. Por isso que a gente trabalha tanto esses medos Por isso cada vez, quanto mais eu estudo Ana, mais apaixono Porque no curso de hipnobus A gente não trabalha só hipnose. A gente trabalha todos os seus medos Toda a sua vivência na questão do parto Com sua sexualidade Com seu passado Então é muita coisa que a gente trabalha, sabe? Quanto mais eu vejo a importância De a gente trabalhar isso na gravidez Eu vejo que quanto mais você chega limpa e leve Você pode viver uma experiência muito maravilhosa porque o que a gente, o que faz, às vezes, a dor aumentar é o nosso cérebro. É o uhum. peso que tá aqui. Uhum. E a gente, em geral, como assim. tudo na vida da gente, né, Kézia? Assim, tudo. Se a gente processa de uma maneira diferente, a gente tem resultados diferentes, né? A gente. Em todas as nossas experiências da vida, assim, a maneira com que a gente encara aquilo ali é que a gente traz o resultado, né? É. o passo não é. seria é é diferente? Isso é a neurociência. Você, você é o que você pensa que você é. Né? Né? Você visualiza, é. aí a coisa acontece. É. É verdade. Muito legal. Ai, foi um prazer. <risos> Meu também. Até, até ótimo. breve. Né? Tem. <risos> Beijo Beijo Tchau, tchau